Olá, meu nome é Henrique Silveira, eu sou coordenador-geral da Casa Fluminense, que é uma organização que está baseada no Rio de Janeiro e atua para influenciar políticas públicas para reduzir desigualdades na região metropolitana do Rio. Bom, o resultado das eleições no Brasil é, no, em outubro, ele me causa um sentimento de muita alegria e de muito alívio porque esse resultado ele representa o interrompimento de um governo é, que nos últimos quatro anos estimulou o armamento da população, que estimulou discursos de ódio contra grupos minoritários, que teve um papel criminoso durante a pandemia do Covid-19, ao negar recomendações das ciências, ao, ao, ao recomendar para a população a utilização de cloroquina, medicamentos que não tinham comprovação, comprovação científica e causaram muitas mortes no Brasil. É um governo que bateu recorde de desmatamento na Amazônia, aumento de grupos criminosos é, na Amazônia. Então, sem, o tempo inteiro atacando as instituições no Brasil e um clima de muita insegurança é, política. Eu acho que o fim do seu governo, desse governo, abre uma janela para a reconstrução nacional no Brasil. A gente tende a ter no próximo governo, um governo de união nacional, não será um governo de esquerda, é um governo que vai ter que ter vários campos políticos, da esquerda até a centro-direita, direita liberal. É, e eu acho que a grande tarefa é isolar a extrema-direita e os grupos radicalizados. Acho que a nossa preocupação nas próximas semanas é algum levante armado que possa ter, um risco pequeno, mas existe. E nos próximos quatro anos a gente espera a reconstrução de uma série de políticas que foram desfeitas é, nesse período. né? Que o Brasil volte a ter um protagonismo na agenda ambiental, que volte a ter é, prioridade no combate à fome e à miséria no nosso país, olhando sobretudo para as camadas mais pobres da população brasileira, enfim, retomar investimento em infraestrutura nas cidades e onde é que afeta diretamente o nosso trabalho aqui na Casa Fluminense.